O módulo 3 tem duas unidades, sendo elas, unidade 1, a epistemologia genética de Jean Piaget e a unidade 2, a abordagem sociocultural de Vygotsky. O objetivo de aprendizagem do módulo é construir conceitos sobre desenvolvimento humano e seus processos a partir da abordagem psicogenética. A unidade 1 do módulo trata sobre a epistemologia genética do psicólogo e biólogo suíço Jean Piaget. Inicia a unidade com uma pergunta. Quais relações que se estabelecem entre o sujeito que conhece o mundo e o mundo que ele tenta conhecer? A epistemologia em Piaget se relaciona a uma teoria do conhecimento. Defende que o sujeito não é um indivíduo ou eu psicológico, mas um sujeito epistêmico, ou seja, um sujeito universal, ideal, um sujeito que não corresponde a nenhum indivíduo em particular. Esse sujeito epistêmico sintetiza todas as possibilidades de cada pessoa e, ao mesmo tempo, pode ser comparado ao sujeito da biologia, quando esta ciência descreve características de determinada espécie, por exemplo. Parte-se do princípio que só conhecendo o que é universal, comum a todos os seres humanos, será possível conhecer o que cada indivíduo tem de específico. As questões básicas piagetianas são a construção do conhecimento e o desenvolvimento da inteligência, organizando o desenvolvimento infantil e uma série de estágios sequenciais. Para o teórico, o ser humano possui uma estrutura com mecanismos próprios, determinados principalmente pela maturação biológica. O conhecimento, portanto, é construído de acordo com os estágios do desenvolvimento, que são fixos e universais. Cada período do desenvolvimento humano é caracterizado por aquilo que de melhor o um indivíduo consegue fazer nessas faixas etárias. Todos os indivíduos passam por todas essas fases ou períodos, nessa sequência específica. Porém, o início e o término de cada uma delas dependem das características biológicas do indivíduo e de fatores educacionais e sociais. Então, é importante pontuar que a divisão nessas faixas etárias é uma referência e não uma norma rígida. Descrevendo os períodos de desenvolvimento, nós temos no primeiro período, denominado sensório-motor, da criança do zero aos dois anos, o pensamento é expresso em ato, em ação. Esse nome se deve ao entendimento de que o intelecto infantil se desenvolve a partir das experiências sensoriais e atividades de movimento, envolvendo reflexos e necessidades fisiológicas. Quando uma criança aprende a empurrar uma cadeira para pegar uma bola que estava do outro lado do móvel, ela está em pleno processo de aprendizagem. É possível perceber, a partir da ótica piagetiana, que o desenvolvimento ocorre a partir dessas situações específicas relacionadas à interação do sujeito com o meio. Isso confirma a sua visão interacionista. O segundo período pré-operatório vai dos 2 aos 7 anos de idade. As características centrais desse estágio consistem na interiorização dos esquemas e o aparecimento da função simbólica resultante da capacidade da criança de elaborar uma imagem mental e relacioná-la a uma representação, destacando o uso da linguagem verbal. O terceiro período é chamado de operações concretas, que vai dos 7 aos 11 ou 12 anos de idade. A criança sofre uma mudança qualitativa no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Esse estágio caracteriza-se pelo aparecimento das operações intelectuais. O pensamento, que antes de se originava somente na ação real e efetiva, no contato com as coisas, torna-se pensamento interior, mas que não perderá sua capacidade ou sua qualidade de ser ainda uma ação. Nessa fase, a criança se torna capaz de compreender gradativamente noções lógico-matemáticas, como conservação de massa, volume e peso, desde que ela opere com elementos concretos da realidade. O quarto período, operações formais, que vai dos 11 ou 12 anos de idade em diante, o grande avanço que caracteriza essa etapa no pensamento infantil, que adentra a adolescência, é a capacidade de abstrair e raciocinar por hipóteses. O adolescente realiza as operações no plano das ideias, sem necessitar de manipulação ou referências concretas, como no período anterior. Nessa etapa, o sujeito domina progressivamente a capacidade de abstrair e generalizar, criar teorias sobre o mundo, principalmente sobre aspectos que gostaria de reformular. Isso é possível graças à capacidade de reflexão espontânea. Piaget considera que os humanos nascem com uma capacidade de adaptação ao meio em que vivem e que no caso humano, a adaptação ou esse ajustamento ao ambiente é realizada por meio da inteligência, aqui é entendida como a capacidade de construir conhecimentos, que se realiza pela criação contínua das estruturas mentais cada vez mais complexas e em progressivo equilíbrio com o meio, à medida que o, que o organismo interage com esse meio. Durante as interações com o ambiente, surgem conflitos entre o conhecimento que se tem sobre as situações e a realidade com que essas situações se apresentam. Esses conflitos são resolvidos por meio de um processo de constante equilibração, é por esse processo que o conhecimento é construído e esse processo envolve dois subprocessos. O primeiro, a assimilação, que é o um encaixe de novas informações em esquemas cognitivos já existentes. E ocorre quando o indivíduo, ao receber uma informação nova, categoriza essa informação em termos do que já conhece. A acomodação trata a alteração dos esquemas cognitivos existentes, ou seja, o surgimento de novos esquemas em resposta às informações novas, o que ocorre quando as pessoas buscam soluções para situações que não cabem nas categorias já construídas do que já conhecem. Os fatores do desenvolvimento, segundo Piaget, são maturação orgânica, a experiência com os objetos físicos, a experiência e a interação com outras pessoas e mecanismos de equilibração. Nesse sentido, o ato de conhecer é dinâmico e ativo, um processo contínuo de interação entre o homem e o mundo que visa a adaptação, sendo o homem considerado um sistema aberto que promove a reestruturação sucessiva do conhecimento. Passemos agora para a abordagem sociocultural de Vygotsky, nossa unidade 2. Vygotsky elaborou uma importante obra a respeito da psicologia, ressaltando a importância do contexto histórico-cultural no processo de desenvolvimento humano. Os estudos de Vygotsky foram iniciados com a seguinte pergunta: Como o homem cria a cultura? A resposta ele foi buscar na psicologia e propôs como resultado uma teoria do desenvolvimento intelectual, sustentando que todo conhecimento é construído e desenvolvido por meio das relações sociais com a cultura. Para esse teórico, o homem, ao nascer, é um ser biológico, em que a vivência na sociedade com a cultura torna o torna humano. Desde o nascimento, o homem vive rodeado por seus pares, e dentro dessas relações é que ele se desenvolve e desenvolve as chamadas funções superiores da mente. Assim, o homem é o resultado do seu meio sociocultural. Na abordagem bigotskiana, a relação entre o desenvolvimento natural da criança e a aprendizagem está intrinsecamente ligada à vivência social da espécie humana. O desenvolvimento precisa ser impulsionado pelo meio e pelos processos de socialização, Sendo assim, as estruturas e os processos biológicos naturais do indivíduo são insuficientes para promover a aprendizagem se esse indivíduo não estiver inserido em um ambiente social e cultural permeado de práticas que façam a mediação do seu aprendizado. Vygotsky rejeitava as propostas teóricas que concentravam esforços somente nas capacidades inatas ou na constituição do indivíduo como produto do meio exterior. Para a psicologia sociohistórica, a formação do indivíduo depende de uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade onde ele se insere. Uma relação dialética ocorre quando o indivíduo modifica o ambiente e o ambiente modifica o indivíduo. Além disso, o trabalho de Vygotsky dá ênfase ao processo histórico social e ao papel da linguagem no desenvolvimento dos indivíduos. O autor define que a criança nasce dotada de funções psicológicas primárias ou elementares que são chamados reflexos e adensão involuntária. A interação com o outro e a cultura permite a transformação dos processos elementares em superiores, como memória voluntária, atenção, atenção consciente, imaginação criativa, linguagem, pensamento conceitual, percepção mediada, dentre outros. Outros conceitos importantes da teoria Vygotskiana são os instrumentos e signos. Os instrumentos são construídos pelo homem e existem em qualquer cultura nas relações do ser humano com a natureza. Sendo assim, o instrumento pode ser considerado como tudo aquilo que se interpõe entre o homem e o ambiente, ampliando e modificando suas formas de ação. Uma enxada, um trator, um computador, são exemplos de instrumentos utilizados pelos seres humanos, utilizados e construídos pelos seres humanos. Os signos se referem às manifestações simbólicas que permitem ao homem criar uma representação de algo. O signo é um instrumento psicológico, ou seja, tudo que é utilizado pelo homem para representar, evocar, ou tornar presente o que está ausente. Uma letra que evoca um determinado som é um signo, assim como o um desenho uh, pode ser um signo também. A linguagem, especialmente, faz parte de um sistema simbólico, fundamental para as relações humanas e foi elaborado pelos indivíduos ao longo de sua história como sociedade. Nesse sentido, a mediação das relações humanas por meio de símbolos, especialmente a linguagem, constitui um conceito central na psicologia sociohistórica. Os signos e os instrumentos são importantes mediadores na relação do homem com a natureza e, por sua vez, são produtos das relações históricas entre os homens. Na teoria vigotskiana destacam-se dois conceitos importantes. O nível de desenvolvimento real ou atual e o nível de desenvolvimento potencial. Esses níveis se referem ao nível de desenvolvimento em que a criança se encontra e o que ela pode alcançar. O nível de desenvolvimento real é o conhecimento alcançado. O nível de desenvolvimento potencial é o conhecimento em construção a ser desenvolvido com a ajuda com a mediação do outro. E temos o conceito de zona de desenvolvimento proximal que se refere à distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Aquilo que o sujeito realiza sozinho é o seu desenvolvimento real. O que o indivíduo só realiza com a contribuição, com a colaboração dos outros, ou inclusive a partir de imitação, é o seu desenvolvimento potencial. Se ele o faz com ajuda, esse desenvolvimento está prestes a acontecer. Assim, a diferença entre o desenvolvimento potencial e o desenvolvimento real é o que chamamos de zona de desenvolvimento proximal. Então aqui finalizamos o nosso módulo 3, desejo bons estudos e até breve.